Olá pessoal, oi galerinha, estou com a Lidiane, diretora da unidade de Pinheiros aqui do nosso Instituto Singular, parceiraça de trabalho e viemos falar hoje sobre um instrumento, sobre o um uso do VbMap. O que, que é VbMap, Lid? Para que, que serve? A gente usa muito esse, essa avaliação aqui na clínica e eu acho importante a gente trazer esse conhecimento porque é um recurso importantíssimo para a gente avaliar o desenvolvimento das crianças? Explica um pouquinho, como é que funciona? O VbMap, ele é uma, um protocolo comportamental. Como tudo dentro da análise do comportamento, da nossa prática, nós, nós precisamos ter registro, nós, nós precisamos ter uma condução. Uhum. Né? E o VbMap vem como... Auxílio, né, para que a gente possa rastrear o nível de habilidades que essa criança tem. Uhum. É um protocolo de, que, que visa uhum. é, o, o comportamento verbal, esse, esse rastreio desse comportamento verbal, para que a gente possa colocar todos os, todos os objetivos, é, para que a gente possa criar esses objetivos e trabalhar com, com a criança é o próprio nome vb map é de verbal behavior então comportamento verbal porque comportamento verbal a gente sempre quer que uma criança fale normalmente uma criança com autismo tem atraso na fala e o que a gente mais quer é que essa criança desenvolva comportamento verbal linguagem apropriada com função esse instrumento então ele mapeia vários marcadores do desenvolvimento e várias etapas que são pré-requisitos para o comportamento verbal se desenvolver. Não é simplesmente começar a falar, tem centenas, centenas de pré-requisitos de comportamentos muito anteriores ao comportamento verbal, desde imitação, desde várias categorias aí de... Uh, pareamento, generalização, uma série de coisas que a criança precisa desenvolver para formar a estrutura. Eu costumo brincar que o comportamento verbal ele é a ponta de um, uma montanha, de um iceberg, desse, dessa montanha de gelo que fica dentro do mar. A gente só vê a ponta que está para fora, que é o que falta na criança, mas embaixo da água escondido tem uma, uma parte muito maior uma montanha muito maior que está estruturando aquela ponta que é o que nós vemos. O que nós vemos é o atraso da fala, mas para ele ficar visível, tem muitas coisas anteriores que essa criança também precisava desenvolver e não desenvolveu. Então fazer esse mapeamento hiper detalhado é muito importante para a gente conseguir buscar então exatamente o que falta. Nas terapias, né, Lid? a gente não faz achismo, a gente não faz tentativa e erro, a gente não simplesmente brinca, a gente primeiro investiga o que é que tá faltando. Aqui a gente tem um exemplo de um material do VbMap feito pela equipe BJA inclusão, um material riquíssimo, precioso, Ai. né? É muito importante a gente ter bons materiais para avaliação e ter um, um material completo, né, lide para avaliar todos os níveis. Para cada nível existe uma, existe exigências diferentes, é. né? E como são muitas etapas, ele é bem fragmentado, hum. nós precisamos ter materiais específicos para que, para que é, para que possamos avaliar, né, como esses, esses materiais. É, e é muito legal, né, porque são várias habilidades, só um exemplo de uma das coisas que são avaliadas, né, você tranca a porta com... Você precisa saber a função do objeto, escolher os objetos certos. Tem também aqui plaquinhas para avaliar comportamento verbal, pra, enfim, só para vocês verem, né? tem vários tipos de garfo, por exemplo, tem várias cores, tem vários modelos, e a criança com autismo precisa generalizar essas informações. São materiais desse tipo que são usados, então é muito lúdico, é muito legal e divertido até para a criança fazer essa avaliação. Né? Exatamente, exatamente existe todo, todo todo todo protocolo né que nós precisamos ter reforçadores para que a gente possa conduzir essa avaliação ela ela é uma avaliação extensa uhum. né? então é muito importante que, que se tenha reforçadores para uhum. é, é, de acordo com com, com cada criança uhum. é, e aqui na clínica a gente faz demora aí umas 10 12 sessões uma média. Exato. mas todos os nossos terapeutas Todos, desde o AT mais iniciante, recebe treinamento do VbMap porque é um recurso importante e durante a avaliação, a pessoa também, né? o terapeuta também faz estimulação. Então todas as nossas avaliações aqui não demoram assim 12 sessões, 10 sessões, aí depois que a gente começa a estimular, não, já é tudo junto, enquanto brinca, pede resposta, anota e depois já faz um pouquinho de estimulação para essa criança se desenvolver. Então, é comum no final da avaliação a criança já ter se desenvolvido Exato. mais, né? Exato. Já ter ganhado um monte de repertório. É dessa forma que a gente faz aqui. Então, esse instrumento é riquíssimo e a nossa tarefa é mostrar para vocês o que se usa e o que se tem de melhor na literatura científica. Fica essa dica aí para os pais pedirem essa avaliação para os seus filhotes e para os terapeutas começarem a usar nas suas clínicas. Certo, Lid? Perfeito. É isso, isso aí. É isso mesmo, pessoal. Beijo, pessoal. Até tchau, o próximo tchau. vídeo. Valeu.